típico jogo da Libertadores disputa expulsão e vitória do furacão em casa mas um tricampeão da América jamais pode ser subestimado Palmeiras e Atlético Paranaense terça 9 15 da noite tudo ou nada pra chegar na grande final aqui no SBT